O nosso primeiro vídeo foi registrado na Croácia por dois jovens que encontram-se desaparecidos. Essas imagens foram registradas pelo celular da vítima que foi encontrado dentro de um elevador. Nas imagens vemos dois meninos se divertindo numa praça por volta das 9 horas da noite. Tudo estava indo bem, até que uma pessoa muito estranha entra em cena. Era um homem que estava de pé paralisado na escuridão. Logo adiante, o um homem misterioso se aproximou e ficou os observando, mas eles acharam-se alguma pegadinha e começaram a tirar sarro. <risos> Então eles ficaram naquela brincadeira de correr do Homem Misterioso de um lado para o outro. Após supostamente despistar aquele homem, eles retornaram para casa, porém o pesadelo estava só começando. Sim, aquele mesmo homem misterioso apareceu dentro do elevador, e a partir daí o vídeo se encerra e até hoje a polícia está na busca do paradeiro desses dois jovens que parece que foram arrastados para dentro do elevador, aonde desapareceram de forma inexplicável. Nas imagens, vemos um motorista filmando o trajeto por uma rua após uma forte tempestade. Logo à frente, vemos um carro branco que você não pode perder de vista. Seria isso um milagre ou pura sorte? Como vocês puderam ver, foi por pouco que a pedra gigante não virou e esmagou o carro com todos que ali estavam. Alguns religiosos sugerem que o anjo da guarda simplesmente parou a pedra com as próprias mãos a fim de evitar algo pior. Mas quero saber a sua opinião nos comentários. No dia 13 de junho de 1917, três pequeninos, a Jacinta, Francisco e Lúcia, apacentavam um pequeno rebanho na cova da airia Freguesia de Fátima com o conselho de Vila Nova de Oren. Por volta dos meio-dia, após rezar o um terço, eles brincavam de construir casinhas de pedras no local aonde se encontra hoje a basílica. De repente eles viram uma luz brilhante julgando ser um relâmpago, na sequência logo abaixo um outro clarão iluminou e eles viram em cima de uma árvore um fantasma que brilhava mais do que o sol era a figura de uma senhora com vestes brancas. A entidade os ordenou que rezassem mais e retornassem ao local mais cinco vezes para novos encontros nos dias 13 dos meses seguintes. Então novamente a senhora voltou a se manifestar diante dos olhos daquelas inocentes almas. Na última aparição de 13 de outubro, onde esteve presente cerca de 70 mil pessoas, ela disse ser a senhora do Rosário e pediu para construir no local uma em sua honra. No último dia de encontro, todos puderam ver com seus próprios olhos o milagre prometido pelas crianças. Na ocasião, o sol, assemelhando-se a um disco voador prateado, gerava sobre si mesmo como uma roda de fogo e vinha descendo, parecendo que ia cair ou pousar na terra. Muitos dizem que esses fiéis foram visitados por alienígenas que vieram em missão de paz, outros que é uma história fraudulenta e ainda fiéis que acreditam que o que viram foi a manifestação de Nossa Senhora de Fátima. Mas quero saber a sua opinião nos comentários. Agora um vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma barbearia, nas imagens vemos um jovem cortando o cabelo de uma moça e mais alguns funcionários, é um ambiente aparentemente tranquilo e todo iluminado, porém guarda um segredo antigo muito aterrador. A cabeça da manequim se moveu sozinha. Na descrição do vídeo, o dono da loja contou que a barbearia foi construída sobre um antigo cemitério clandestino e que acredita que os fantasmas ainda assombram um esse mito. Agora vocês assistirão a um dos vídeos mais assombrosos da manifestação do ponto Poltergaz. Um homem estava no escritório de sua empresa de engenharia. Já era madrugada e ele estava terminando um trabalho importante. Tudo caminhava bem, até que coisas estranhas começaram a acontecer no ambiente, o deixando em estado de alerta. Pela reação muito espontânea e natural do rapaz, percebe-se que o vídeo é real. Ele até pensou que fosse um invasor, mas quando viu objetos se movendo sozinho, ele entendeu que era melhor correr para bem longe. Bom, você aguentaria viver uma experiência dessas? Responda nos comentários. um vídeo que assusta mais do que qualquer assombração. Isso que vocês estão vendo são imagens da praga de ratos que está dominando várias regiões australianas. Eles tomaram ruas, celeiros, calçadas, casas, apartamentos, hospitais e por aí vai. Além de provocar prejuízos nas colheitas das fazendas, também estão roendo cabos de energia e telefone provocando incêndios em casas e interrompendo comunicações. Os fazendeiros dizem que estão fazendo petições ao governo há meses e o pacote de 50 milhões de dólares para combater o flagelo dos ratos foi anunciado no início de maio. Enquanto isso, muitos não têm coragem nem de sair de casa devido ao medo de serem atacados e cobertos por milhares de ratos. Internautas acreditam que devido à escassez de alimento, os ratos podem optar por roer seres humanos. O vídeo a seguir viralizou no TikTok. Nas imagens vemos uma jovem bem assustada com o barulho que vinha do sótão. Foi quando o um objeto foi arremessado lá de cima. Mas como, se não havia ninguém. Inclusive, não cabe ninguém lá em cima. <risos> Agora um dos vídeos mais convincentes da manifestação de poltergeist que você verá em toda a sua vida. Um homem havia acabado de presenciar vários pratos caindo do chão após ser derrubado por algo invisível. O mais estranho é que nenhum quebrou. Diante disso ele decidiu filmar, foi quando pratos e copos começaram a se mover de forma inexplicável. No nosso próximo vídeo uma jovem após ter a impressão de que havia alguém observando no canto da porta começou a filmar ainda que muito assustada, neste dia ela ficou sozinha em casa pois seus pais foram à igreja. For Sim, um homem de preto parece ter invadido esta casa. A menina contou que na sequência o rapaz simplesmente desapareceu. A partir deste dia ela nunca mais ficou sozinha, tampouco faltou um culto. <risos> o nosso último vídeo foi registrado pelo canal Explore One Danny, que é especializado em investigação paranormal em locais abandonados. Na ocasião, eles foram até uma casa abandonada numa zona rural investigar os relatos da aparição de uma criatura canibal e ter assustado moradores da região. Acredita-se que um misterioso ser se esconde nesta casa. E lá estava ele vasculhando a casa e nenhum sinal da criatura. Mas no sótão ele teve uma surpresa. Oh, ele viu com seus próprios olhos a aparição de uma mão apodrecida e em seguida uma criatura horripilante emergindo do chão. Então ele correu para o primeiro andar, chegando lá enquanto caminhava em direção à saída ouviu um barulho ecoando lá de fora e bem próximo da janela à sua direita. Novamente, a criatura oh. se manifestou. O explorador percebeu que estava sendo caçado oh. e foi embora correndo.